O meu processo artístico depende muito dos dias e depende muito do estado de humor e também depende muito de como organizo uh, o meu processo de trabalho. O processo de trabalho normalmente começa como uma ideia mais ou menos definida daquilo que eu quero fazer e depois uh, olho para os materiais que eu tenho e a partir deles vou começando aos poucos. Primeiro faço uma mistura de gesso e água mas que na maior parte das vezes isso não corre bem porque tipo há momentos em que eu ponho mais água ou muito gesso e depois endurece muito rápido e pronto e não funciona assim muito bem. Uh, e depois uh, pego em peças que foram de experiências falhadas, que não resultaram propriamente bem ao início e vou enquadrando-las de forma a que tenham uma nova perspectiva acerca do que é o erro e do falho. Um, depois ao retirar eu deixo que seque, mas muitos dos problemas que eu tenho é que a peça não chega a secar totalmente e por isso tenho de esperar mais ou menos uma semana. Para a peça, quando a peça estiver totalmente acabada e seca, o que eu faço é ir escavando os lados para que não se parta, para ser mais fácil de retirar. E vou com o um martelo e vou uh, uh, golpeando aos poucos os lados, e depois viro, dou umas marteladas e aquilo sai.